Você aí já imaginou copiar um trader de criptomoedas automaticamente e assim ter os mesmos lucros consistentes igual ele? Pois é exatamente isso que eu vou mostrar como você pode fazer no vídeo de hoje através de uma plataforma sensacional, um aplicativo muito bacana, então vem comigo! Então galera, estou falando da Maxer, basicamente esse aplicativo aí no celular, como vocês podem ver, onde o slogan deles é ganhar dinheiro juntos. Isso já é muito bom, que mostra que eles não querem só eles ganhar, mas também a gente ganhar também. Então, aqui até fala, juntos. se a Primeira exchange de cripto orientada para a comunidade e especializada em social trading copie traders experts e ganhe dinheiro sem esforço, é o que eu falei pra vocês, você copia traders, né, então em vez de vocês ter que aprender, se esforçar pra ganhar com cripto, não, você só copia, né uma pessoa que já tem anos de experiência que já é um profissional e ganha junto, entendeu? Por isso que é o Logan ganhar dinheiro juntos. Então basicamente a pré-venda está no ar, tá? Vocês podem ver aqui, então a exchange deles, né? o projeto deles vai estar tá sendo lançado em breve, tá bom? E ainda vai ser lançada a versão beta, né, porque eles estão fazendo tudo bonitinho pra ficar tudo rodando certo Tá E você já pode estar tá comprando aqui o token deles MXXR, se você quiser, para você já estar tá fazendo parte aí é, do projeto. Então basicamente está em oferta inicial, vocês podem ver que tá em 0,09 centavos de euro, ou seja, muito baratinho, e vocês podem ver que tá com 10% de desconto no acesso antecipado. Então já que tá ainda numa pré-venda, né, Tá mais barato, depois vai ficar mais caro. Esse preço começou no dia 15 do 3 e vai até o dia 15 de maio agora. Então não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas você tem até dia 15 do 5 para poder participar dessa pré-venda ainda se você achar interessante e a oferta da venda pública total é de 420 milhões de tokens fornecimento total do token é de 900 milhões então aqui a gente tem imagens aqui tanto no aplicativo para celular quanto na versão do PC tudo muito bonito, né, eu tenho que deixar isso, né, falar isso, porque realmente tá muito bonito, galera, tá bem feito, isso é algo que eu sempre vejo em todo projeto que eu analiso aqui para trazer para o canal, certo? E aqui eles falam, inclusive, né, como você faz, então você cria uma conta Maxer, completa seu perfil, compra tokens e usa esta mesma conta para fazer login na plataforma Maxer. Você pode clicar aqui em vamos começar, aqui você pode estar tá fazendo a troca, né, exchange aqui do token, tipo Bitcoin, Ethereum, enfim, Euro, dólar pode trocar por Maxer e cria conta, tá? Aqui o mínimo de investimento 0,0001 BTC, tá? Enfim, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que a Maxer faz por você. Então, basicamente, ela é a primeira exchange de ativos digitais centralizada e regulamentada que foca e recompensa um sistema de negociação comunitário social. Então eles focam nessa questão de comunidade e eles tornam o investimento em criptomoedas acessível e simples. Isso é bom, eles querem trazer as criptos pra todo mundo, tá? Guiando investidores novos e também mais experientes pelo mercado de criptomoedas em constante evolução. Na sua própria comunidade Maxer. Então eles vão ter a exchange. Né? que além de todos os recursos pela Maxer tem as, todas as funções normais de uma exchange então tem spot, swap, trading com mais de 50 pares disponíveis após o lançamento. Também um, um recurso achei bem legal deles é a Gamification né? que basicamente você pode saber quem são os melhores traders com a liga de social trading da Maxer torne-se um social trader e evolua pelas cinco diferentes ligas, cada um com recompensas melhores. Então além de você ter recompensas é toda uma parada de Gamification né? esse conceito aí que várias empresas grandes estão trazendo e é muito legal. Para quem tá iniciando principalmente no mercado cripto, a pessoa facilitar ali, entender tudo, tá? Social trading também é muito legal, que é o quê? É uma forma de negociação que permite aos investidores observar, seguir e copiar outros traders. A Maxer oferece um espaço comunitário para que você saiba quem são os melhores traders a seguir. Então, aquelas pessoas que já manja muito do mercado cripto, você pode seguir, copiar e ter os mesmos resultados que essas pessoas. Cara, realmente isso aqui é algo que eu preciso, porque eu não sou tão bom ali em trade, tá? Então é algo que eu vou usar, tipo, sendo bem honesto com vocês, eu devo estar usando sim essa plataforma. E assista, aprenda, evolua, né? A filosofia da Maxxer é ganhar dinheiro juntos, então a Exchange fornece uma plataforma comunitária para novos investidores de criptos interagirem e aprenderem com os mais experientes em um ambiente seguro. Então é quase que uma rede social aqui, né? Para você poder aprender com outras pessoas também. Isso é muito bacana, a gente vê até um pouquinho das imagens aqui, mostrando os traders, né? Que você pode seguir, pode copiar né, algumas ligas aqui dos rankings, tá? Então eles falam que gamificar a experiência para os usuários é a principal missão da Maxer, por isso criamos a liga social, tá? Isso aqui a gente já leu, tá? Fácil de usar também, aqui a gente tem mais detalhes ainda da interface. Novamente falo, tá bem bonito. Então a Maxer oferece oportunidades de trading para todos os estilos, você pode usar o app para gráficos simplificados e várias opções de negociação com swapping e stop loss ou experimente o aplicativo web né, para PC com gráficos mais complexos a Maxer oferece uma plataforma amigável, rápida e funcional para se adequar ao seu estilo. Tem o poder da comunidade também onde você pode se juntar à comunidade ou criar você mesmo na Maxer com social traders ou outros membros ativos Conecte-se com pessoas que pensam como você para falar sobre trading, portfólios e outros assuntos. Nosso sistema de badges não recompensa apenas quem se sai melhor nas negociações, mas também os membros ativos e que colaboram com a comunidade. Realmente, é igual eu falei para vocês, é meio que uma rede social mesmo, cara. Uma comunidade, o que, é que eles estão fazendo? Então, além da galera se ajudar para ter lucros em criptomoedas, a galera vai aprender junto, conversar, todo mundo vai poder se ajudar para cada vez mais pessoas estar tá no mundo cripto, iniciantes, pessoas experientes, todo mundo junto tentando melhorar. E eles falam aqui exatamente isso que eu falei, né? É, cripto é para todos. Então, seja você amador ou experiente. Então, aqui, ó, você é novo no mundo das criptomoedas e não sabe por onde começar? A Maxer Exchange Centralizada e Regulamentada que está aí para te orientar. Trabalha em período integral e não tem tempo para monitorar gráficos e acompanhar adequadamente seus investimentos? Siga Social Traders experientes e faça exatamente as mesmas negociações que eles pelo mesmo preço. E aqui também, para você que já é especialista, né, considere se um especialista, então torne-se um social trader na Maxer. Avança através das ligas de trading e assuma o comando da trading pool da sua própria comunidade. Isso aqui é bem legal também, porque, cara, eu falei muito da parte, né, da gente que é uma pessoa normal para fazer trade, né, copiar os outros traders, mas às vezes alguém que tá assistindo já é um trader experiente. Então às vezes alguém que tá assistindo é um trader experiente. Então pode ser também que você faça, você vire um social trader. Então manda esse vídeo aqui para as youtubers, tá ligado? Tem muitos youtubers aí que eu vejo que tem bons resultados em cripto ou você aí que tá vendo esse vídeo tem um bom resultado conhece alguém que tem um bom resultado, né? Essa pessoa pode virar um social trader e ajudar outras pessoas a ter resultado também, isso é muito legal, tá? E aqui tem um pouquinho do roadmap, né? Que são os recursos planejados listados ao lado. Então começou em 2020, tá? Já faz bastante tempo e agora, vamos lá, a gente tá aqui, ó, passou 2022 no comecinho, agora a gente tá no Q2 2022 então tá ok. O lançamento do beta como eu falei pra vocês, pra esse mês de abril, lançamento total e recursos de gamificação ampliados. Já no terceiro trimestre de 2022 vai ter a Maxer Academy tá de estudos, sistema de votação de caridade, alavancagem de negociação, fórum para recursos de troca e votação de listagem de tokens, bastante coisa para vir ainda. No quarto trimestre de 2022, mercado NFT e loja de mercadorias online. Primeiro trimestre de 2023, cartões de débito Maxer, isso é bem bacana, é de débito, tá? E a API do protocolo fixo, e 2023 também, ao longo de 2023, Balcão OTC, integração com software de negociação e ações tokenizadas com licença. Isso aqui é algo que eu estou muito de olho também, que é algo que eu acredito que no futuro vai ser padrão isso, tá? Ações tokenizadas, e eles aqui estão sendo precursores. Então, eu acho isso muito top. Bom, galera, agora a gente tem aqui um pouquinho da funcionalidade do token. Então, negociar com desconto. Então, quando você usa o token MXXR para pagar comissões de negociação, você ganha um grande desconto de 50%. Então, o MXXR conduz a funcionalidade da Exchange, Conforme a Max evolui, o MXXR também. Então, por exemplo, taxas normais Na né, negociação à vista é 20%. Com o token deles, 10%. Swap, normal, a taxa é 30%. Com o token deles é 15%. E uma gorjeta que normalmente é de 50%. Para eles é 0,25%. Então, ou seja, você negocia com descontos, ajuda com doações da caridade, você participa de sorteios e tem recompensas para criadores de conteúdo. Esse aqui eu vou dar uma olhada também, porque eu sou um criador de conteúdo. Legal. Então, isso aqui é muito bom também, porque eles estão tentando atrair criadores de conteúdos, youtubers streamers e tudo mais, tá? Aqui a gente tem um pouquinho da alocação dos tokens, tá? Então, por exemplo, 46,67% é da venda pública, 4,89% promoção, 30% fundadores, 1% para a equipe do setup, 5% para funcionários, 4% para conselheiros, 2,22% para venda privada e 6,22% para venda pré, ok? E aqui também é importante a gente ver os fundadores e a equipe por trás da Maxer, são todos públicos, tá? Você pode, inclusive, ver o LinkedIn aqui da galera, né? Benjamin, Michel, Remy, Leandro... Cara, eu acho que eu já vi esse cara aqui. Rian é, e Salomo, tá? E ainda por cima, para fechar, eles falam do gerenciamento de risco, tá? Eles estão cientes de todos os riscos envolvidos no mercado de cripto, inclusive todos vocês têm que saber desses riscos, por isso que esse vídeo não é uma dica de investimento, porque o mercado tem riscos, tá? Então aqui eles falam desse risco, vamos ver, tá? E você tem que saber também sempre de todos os riscos, tá? Para você nunca perder dinheiro, para você sempre saber o que está fazendo. Então, por exemplo, regulamentos que mudam rapidamente. A Maxer adota os preceitos do Compliance by Design e está comprometido em cumprir todos os aspectos regulatórios em todas as regiões onde opera. Tá? isso é muito importante segurança, né? também é outro risco que tem então eles desenvolveram um sistema de segurança multicamadas capaz de conter e neutralizar tentativas de ataque em tempo hábil necessitando o mínimo de intervenção humana possível legal também, né? liquidez é né? outro ponto importante, a Maxer vai reforçar a liquidez, quitando a troca de ativos dos membros dentro da exchange, então eles irão usar 35% dos rendimentos do IEO para viabilizar parceiros formadores de mercado e nosso próprio market maker para entregar spreads menores e um livro de ordens com boa liquidez é um preço justo em comparação com as globais então basicamente esse é o vídeo de hoje galera assim como eu falei não é uma dica de investimento mas é um projeto que tá bem bacana sério então realmente o projeto tá bem bacana eu acho que eu vou acabar usando realmente porque eu vou copiar outros traders é bom eu posso realmente ficar batendo um lucro com isso certo além de poder acabar aprendendo com outras pessoas na comunidade então eu achei isso bem legal e também achei legal que eles estão preparados para todos os riscos que podem ter então assim galera tem riscos tem mas você faz seu estudo aí ver se vale a pena para você, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, Valeu, até mais!